Mulherada, ah, pá, Rapá, falar de mulher é uma coisa muito <risos> complexa. Você é você, você, você como um FP do Trembala? Não, como um arcabirinho mesmo, tipo assim. Mano, <risos> como FP Trembala bala e nem ficou sabendo? Ah, não sei, porque eu já cheguei pra um PH sem saber nenhum nome da pessoa. E, e ela também não ficou sabendo ah, o seu. Assim, ela sabe que eu sou artista mais ah. o nome e tal, pá. <risos> Ela achou ah, que pegou o eu... FP, contando pras amigas tudo, né eu fiquei com o FP, velho, ah... não FP porra nenhuma. Minha MC já ficou com o FP, é complicado. <risos> Oi, contando olha, contando o contando Olha, só, olha só que você tá explanando nossa no podcast. Nossa, não. É podcast, mano. Eu até não disso. tem corte, não. <risos> Meu Deus do céu, ah, mas você não falou o nome da MC. É, isso é verdade. Mas é. Mas é, mas... É, muito, é muito tempo atrás, para não confundir a situação toda, entendeu? Muito Cara, antes. mas então, velho. Pô, nesse mundo tem muita. Não, mas já, muita... mas já aconteceu. Deu De estar com mulher e tal, achar com a FP? Acho que eu acredito que não, tipo assim, já fiquei com mulher, a mulher, nossa, é igual FP e tal. Tipo, assim, me dá móvel e sabendo tal. Sabendo que é igual, não sabendo que é. É, me dá móvel, entendeu? Mas nem achando. Ah, achando, tipo assim, eu já fiquei com as meninas, tipo assim, no, na festa, porque sou um cara muito discreto, mano, tipo assim. Mas nem achando? É. é. O cara não quer contar, velho. Não, véio. mas tipo assim, festa de eu chegar assim e tal, pá, pedir o número da pessoa sem assim, falar o nome e tal, depois a pessoa vê aqui no, no FP e tal. É... Eu, mano, eu sempre gostei de ser muito discreto, pra pegar a de chavar sem ninguém ver. Eu aprendi um negócio, né? Às vezes você tá no bloco de amigas, é... Às vezes todas, você quer ficar com você, igual aconteceu comigo, uma certa oh, situação. Tirando onda aí, ah, tá, quer se aparecer, não, vai. vai. Vi, é, tipo assim, às vezes todas, <risos> às vezes todas, quer ficar com você, mas você pega uma e estraga com todas as outras, Cara, entendeu? Entendi. É mais fácil pegar um número delas, é fazer uma amizade e tal, que se você for um bom malandro, você pega três no bonde, não <risos> tem que pegar uma só, entendeu? Então, você é, é um maluco transante, é. tá nada, Sou Nada, sou nada, sou <risos> nada. Sempre tive, eu sou um homem pra casar, né? Sempre tive relacionamento. <risos> Valeu, Cabelinho. Cabelinho transante ah, decepcionado. O Mágico. É, é o Mágico. Um, é Qual, um... é ba... Qual é a da magia, velho? É, então, é o Mágico da putaria, né? com o bagulho, né? Valeu. E então, aí? Valeu. <risos> mágico da putaria. E, e, e a tão famosa revoada? Nossa, muitas. A Revoada meio que era a nossa resenha, né? Ou a social, alguma coisa... Ah, rapaz, é muito Revoada. Nossa, Deus do céu. Nós fomos Revoados que eu, que eu nunca imaginei na minha vida. Tipo assim, tá, eu, dois amigos e dez se de sexo ao posto. E sete, e sete dois, sexo Dois, dois amigos, três amigos, sexo dez, sexos. ao posto. Depois. É, nossa, é complicado. Tipo assim, quando você chega até um staff, né? Da mais cidades, com Valença, Minas mais e tal. nova. Mais... Revoada Vegas. Nossa, muitas. muitas. Que aconteceu na Vegas, fica em fica. Vegas. É, morreu a minha, no caso. Tem pessoas que usavam meu número errado, mano. Tipo assim, tinha engraçado que, tipo assim, você via a menina bonita e tal, chegava na hora que a menina não, era mano, tão mas bonita. Não, mas fala assim. da revoada! Nossa, é muito. É, não tem como, foi uma atrás da outra que.